No seu caminho, existirão muitas pessoas que vão tentar tirar a sua atenção dos seus objetivos, que vão te manipular, fazer a sua cabeça. E quando não conseguirem o que querem, irão te dizer coisas, como você está deixando de aproveitar o melhor da vida, que está deixando de ter novas experiências. Tudo isso para obterem uma reação sua, onde você perde o controle do que acontecerá logo a seguir, são indivíduos que te induzem a fazer parte de grupos que não valem a pena, a frequentar lugares onde não te agregarão nenhum valor, nenhuma sabedoria e nenhuma amizade que vale a pena se ter. Afinal, pessoas assim não entendem nada realmente, são indivíduos vazios, e por conta da mediocridade e ignorância que têm, se tornam pessoas desqualificadas de princípios, porém que não acaba por aí. Mas resumindo em poucas palavras, todas as ocasiões que essa pessoa te chama para participar, todas as conversas que tem com esse indivíduo. Não passe de uma completa perca de tempo com coisas inúteis. E analisando melhor essa pessoa, você facilmente conseguirá identificar nela até mesmo um certo estado de confusão mental, onde o seu caminho não a leva em lugar algum, andando sempre em círculos, não sabendo o direito o que devem fazer, ou onde querem chegar e, por conta disso, podem até mesmo atrapalhar e servir como obstáculo no caminho daquele que sabe muito bem da sua direção. Aliás, até tudo bem se fosse somente isso. Daria para desviar, não é verdade? Ou simplesmente contornar esse obstáculo. Mas o real problema está naquele que se torna um fardo, um peso desnecessário de ser carregado por alguém que nada teria a ver com isso. E sendo bem sincero contigo, com certeza a falta de educação dessa pessoa Vai atrapalhar até mesmo você uma hora. Pois, como eu disse, esse indivíduo não possui entendimento. Ele desconhece o que é ser discreto. Por isso, não tem modos para se comportar. Ou qualquer discernimento para reter palavras que não deveriam ser ditas. Porque dentro deles, só há pobreza de conhecimento e insuficiência pessoal. Ele sempre quer se sentir superior. Mas, na verdade, lá no fundo vive de uma existência vazia sem nenhum propósito pessoal, portanto, durante o seu caminho, aparecerão pessoas que só terão uma finalidade, que é te atacar com palavras, ou mesmo se passar por seu amigo, para fazer com que a sua vida fique bagunçada tanto quanto a dele, ou até pior, te traindo pelas costas sempre quando tiverem a chance, colhendo informações suas, e usando essas contra você. E não duvide que existem pessoas assim aos montes, espalhadas pelo mundo que te observam de longe e agem contra você ou mesmo te coloca para participar de jogos que sempre tem um péssimo final. Esses seres são cheios de ódio pelas pessoas e expressam isso de forma silenciosa ou mesmo berrando para todos que estão à sua volta ouvir. E se você não sabe como lidar com isso, se afetará e perderá muito tempo às vezes, tendo que arrumar um caos que essa pessoa causou. Enfim, sabedoria é uma virtude onde todos que desejam levar uma vida que seja no mínimo harmoniosa, deve saber muito bem ter e usar essa qualidade. Afinal, hoje tudo que você diz ou faz pode ser usado contra você, sendo esse o deslize que os seus inimigos esperam de ti, te provocando até ter uma reação insensata, para usar isso como uma arma para te derrubar. Essa é a brilhante ideia desses imbecis, e que funciona muito bem sempre que te falta discernimento, para encarar isso da maneira correta, íntegra e assertiva com suas ações. E ouça atentamente o que vou dizer. Pessoas assim, que logo de cara demonstram esse tipo de comportamento, são indivíduos fracos e muito fáceis de lidar, de modo que não se afete pelas circunstâncias. Basta que ignore quando tentarem quebrar a sua paciência. Ademais, espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. E se gostou, por favor,